olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de uma carreira tá e ele é intercalado ok aqui eu vou começar fazendo com agulha de 2.5 milímetros ok aqui eu vou fazer o múltiplo de 9 mais dois então primeiramente eu faço 9 mais 9 e assim por diante Lá no final, eu acrescento mais duas correntinhas estas. Então, agora, eu vou trabalhar com uma agulha de 1,75, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, tá? Então, aqui eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Aqui na sexta correntinha, vou dar duas laçadas e vou fazer um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Aqui eu vou pular. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vou dar duas laçadas. Aqui eu vou pular, tá? Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo, sem terminar. Um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto duplo, sem terminar, e arremato, tá? Então, agora é só repetir: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 dez correntinhas, 12 um, aqui no terceiro, um ponto baixo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 dez correntinhas, duas laçadas, pulo 12 um, aqui no terceiro um ponto alto duplo sem terminar um dois aqui no terceiro um ponto alto duplo sem terminar e arremato ok então é só seguir fazendo assim desta forma aqui então aqui para terminar tá um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas duas laçadas 12 um, aqui no terceiro um ponto alto duplo sem terminar pulo um aqui no último um ponto alto duplo sem terminar e arremato ok agora a segunda carreira uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete, oito, 9 10 correntinhas. Duas laçadas. Aqui eu vou contar. 1 2 3 4, aqui no quinto. Um ponto alto duplo sem terminar. Duas laçadas. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. 1 2 3 4, aqui na quinta correntinha. Um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Aqui no ponto, onde tem dois pontos altos fechados juntos, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. E agora é só repetir. Tá aqui, um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, um ponto alto duplo sem terminar. Duas lançadas, um, dois, três, quatro, aqui na quinta correntinha, novamente mais um ponto alto duplo sem terminar e arremato. Ok, então é só seguir fazendo assim essa repetição, e aqui para terminar, uma, duas, três, quatro, cinco. 6 7 8 9 10 correntinhas aqui no ponto baixo um ponto baixo ok então agora é só repetir a primeira carreira 1 2 3 4 5 correntinhas vou virar duas lançadas então aqui eu vou contar 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto duplo 1 um, dois três quatro cinco 6 sete oito nove dez correntinhas então aqui ó onde tem os dois pontos altos fechados juntos eu passo um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez correntinhas duas laçadas 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha um ponto alto duplo sem terminar 1 2 3 4 aqui na quinta correntinha novamente um ponto alto duplo sem terminar e arremato então é só seguir fazendo esta carreira e as demais a linha que eu utilizei para fazer essa mostra ela é de algodão, ela vai com agulha de 1mm 1 milímetro a 1,75, e eu utilizei essa daqui de 1,25, tá? Que é da correntes, ok? E esse ponto, ele é bem econômico, porque usa bastante correntinhas. Eu gostei dele, porque ele forma as florzinhas, né? De seis pétalas. Então é isso, se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau.